O ano era 1971, dia 20 de agosto. Nascia a Automecânica Agrodíseo, fundada pelos senhores Paulo Gomes de Miranda e Cormindo Miranda. No ano de 1973, Cormindo se desligou da empresa e Paulo convidou seu irmão Brando Jesus de Miranda, que passou a fazer parte da sociedade. Em 1976, Paulo de Miranda veio a falecer. Foi quando sua esposa, Maria Sebastiana Cunha Miranda, assumiu seu lugar. Nesse mesmo ano, Brando e Maria Sebastiana convidaram seus outro irmão, Antônio Miranda de Oliveira, para se tornar sócio. Em 1997, Antônio veio a falecer e, em seu lugar, Entraram seus sucessores, Paulo Castanheira de Miranda e Jade Castanheira de Miranda. Hoje, 50 anos depois, essa é a Automecânica Agrotismo Pitstop. Uma empresa que possui hoje 11 funcionários, tornando uma das maiores empresas de automecânica de frutal. Meus amigos, meus queridos internautas do Canal Mais Brasil, um abraço gostoso para vocês na página do Facebook do Canal Mais Brasil. Nós estamos chegando aqui com um programa chamado Entretenimento. Nós vamos trazer para vocês, vamos mostrar para vocês hoje, uma empresa que chegou a frutal em 1971, portanto 2021 se completando 50 anos de existência. Mas antes de falarmos com vocês sobre isso, eu queria perguntar, você ainda não se inscreveu no canal Mais Brasil? Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscrevam-se. Ative o sininho, deixe o seu like, o seu dislike, para que você possa interagir com a gente, para que nós possamos crescermos juntos. E não esqueça de ativar o sininho, para que nós possamos trazer para vocês as informações do nosso canal Mais Brasil. Estamos em Frutal, no Triângulo Mineiro. Do meu lado, e brando Jesus de Miranda, essa figura que eu tenho um respeito muito grande por ele em todos os aspectos, como ser humano, como homem, é? como empresário. E eu tenho o prazer e a satisfação de entrevistá-lo hoje aqui. Daqui a pouquinho nós falamos com mais pessoas do, da, desse grupo. Mas eu quero... Obrigado por aceitar o nosso chamamento, branco Tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus, Sardinha. Tudo certinho. Aí. Graças a Deus. Que beleza. É. Escapamos da, da covid Exatamente. Graças a Deus. É. Todos nós escapamos, todos nós pegamos, né? É. Mas nós somos, primeiro, porque nós temos Deus. E segundo, porque é. nós somos mais fortes mesmo. Somos abençoados. E né? somos abençoados. Se é. temos Deus, somos abençoados. Exatamente. E ainda mais um cara que leva o nome, leva na assinatura o nome de Jesus. <risos> é. Mas, mas deu brando. Graças a Deus, um nome forte, né? Jesus, né? Muito, Muito forte. Falha, a como é forte. O é. Rabino. É, é, meu irmão. Eu me emociono quando eu falo de Jesus, porque na nossa frente aqui, você telespectador não está vendo, nós temos uma imagem de Jesus jogando energia para a gente, é exatamente. E exatamente isso que nós precisamos. Sem Ele, eu não vou ao lugar, eu nem existo. É. Mas, eu, Brando, eu quero parabenizá-lo pela instituição, é, 50 anos de fundação automecânica. Não é brinquedo, não. Em 1970, eu estava com dois anos nessa época você riu porque não, não. gostei da risadinha uhum. <risos> só que eu não expliquei dois anos de rádio ah, você não espera não molhar é. o bico? pico é. oi <risos> Deobrando fala pra gente como é que é 50 anos com uma empresa e vendo a empresa crescer junto com a cidade Sardinha, o primeiro é uma satisfação estar aqui nessa essa conversa que nós temos a certeza e somos abençoados também com certeza é, essa empresa é abençoada já tivemos nesse período aí vários planos econômicos que a gente sabe <risos> que dificuldades hein? Que dificuldades né mas nós temos hoje a certeza que o atendimento que a forma com que a gente sempre trabalhou com a forma que foi criada a empresa pelo pelo meu irmão Paulo Gomes de Miranda e pelo o primo Corlindo, que hoje já estão morando no Oriente eterno, né? E ele é, sempre nos abençoa também, com certeza. Né? Estão vigilantes as nossas ações. Eu quero dizer que essa empresa hoje está atendendo a quarta geração. Quarta geração, que beleza, clientes, hein, né? Rapaz. Então é, é um privilégio a gente poder dizer isso, porque o as pessoas que antecedeu, acreditou e depois a sucessão desses, desses Quanto clientes. Quantos de mecânicos já passaram por ali, hein? É, várias pessoas também, né profissionais. E a gente, uma das coisas que nós sempre pregamos é a honestidade. Sim. Né? Em todos os aspectos da vida, a honestidade tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar, lugar né? tem que ter. Não tem jeito. Então, é, em 1971, como nós já falamos, criou a empresa... E nós tocamos ela até hoje com muita, assim, teve as dificuldades, como tem todas as histórias, né? E tem esses clientes que eu disse que a quarta geração fez parte dessa história. São pessoas tradicionais na cidade. E hoje eu posso te garantir, nós temos os melhores clientes, os melhores parceiros. Com certeza. Agora, Iteobran, então, uma... Alguma coisa que marcou para você nesses 50 anos da empresa? É a união da família. Que beleza. Porque é uma empresa familiar. Sim. Né? Então essa união, às vezes, é, tem os altos e baixos, naturalmente, né? da, da empresa e de tudo, como na vida. E sempre a gente vencemos esses desafios. Sempre buscando o que é melhor para todos nós e, e frutal nos recebeu muito bem, essas famílias que são clientes nossos, nos recebeu muito bem, e assim nós estamos tocando. E assim vai levando. Vai levando. Agora, Edel brando é... entra prefeito, sai prefeito, entra vereadores, sai vereadores, a cidade nesse 50 anos cresceu, principalmente nos últimos 10 anos, eu que já estou aqui há 15, a cidade frutal cresceu assustadoramente. E... A empresa cresceu junto, né? Cresceu junto pensando exatamente isso aí, né? Que nós vamos acompanhar a evolução do mercado. Sim. Né? A evolução de clientes. Entendeu? Por exemplo, vem empresas grandes e junto com elas, vem os seus agregados, as pessoas que prestam serviço para elas. empresa. Exatamente. Que passam a ser cliente nosso também. Então a gente está focado... Ainda porque pelo nome, pela é. tradição, essa coisa toda. É. Né? Então, eu sempre falo lá com os parceiros, que é os nossos também, os nossos colaboradores, que tratar não é preciso, mas cumprir é preciso. Exatamente. Aí, essa, esse é um lema é. principal para o sucesso de qualquer empresa. É, não trate o que você não possa cumprir. Porque se você tratou e cumpriu, você adquire não só um cliente e parceiro, mas você adquire um amigo. Exatamente. Não é? É. E nessa, nessa caminhada, Nessa trajetória, nós, eu tenho certeza que nós conquistamos muitos amigos. Isso é muito bom, né? É. Brando diante de, de, de, vamos dizer, entra entra governo como é que foi a situação para vocês se, se você vai se recordar, na época, Fernando Collor de Mello. É, nós não tivemos problema, porque é o seguinte, cada um trabalha dentro das suas limitações. Certo. É, os planos que ele colocou eu acho que o, o, você falou uma coisa aí, é muito importante no meu setor. Sim. A história um dia vai contar que o Fernando Henrique, o, o Collor, Collor, foi um grande estadista. Sim, não tenho dúvida disso. Né? Porque ele fez a transformação no setor automobilístico, no setor industrial desse país. E nós acompanhamos essa evolução. Acompanha é a evolução. Exatamente. É e para você, tem você tem de uma certa forma, foi bom. É. Exatamente. Né? Agora, e, e, e hoje? Hoje, atual circunstância, como é que fica? Ah, para, pelo meu ponto de vista, a sua empresa está muito bem estabilizada, mas, embora o Brasil passe por umas determinadas turbulências, mas não afeta nessa área não, né, Debranto? É, o que eu sempre falo e, e determino e que a gente busca, o trabalho supera todas essas questões e às vezes você não pode ficar muito é, é, preocupado ou envolvido com os problemas é, político sim né eu acho que você é. tem que batalhar trabalhar. Você tem que trabalhar o negócio é trabalhar trabalhar focar no trabalho porque a oportunidade sardinha tem para todo mundo é verdade aquelas pessoas que busca oportunidade vai se dar né, bem então a nossa empresa também busca oportunidades né? oportunidades de mercado de oportunidade de trabalho e assim que nós vamos vendo e eu tenho a os meus sobrinhos que é, que são meus filhos também sempre também está focado nessa nesse, nesse aspecto né um aspecto de seriedade um aspecto de honestidade entendeu e assim nós vamos vamos levando por isso tantos anos por isso tantos anos por isso tantos anos agora eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem afinal de contas meus queridos telespectadores Ideobrando Jesus de Miranda é um nome a ser respeitado conversando com amigos é, que tenham um, um peso no que se diz respeito ao nome Ideobrando de Miranda ele dizia Ideobrando faz parte do progresso de frutal junto com essas pessoas que trabalham com ele. Por isso 50 anos. Então, nós do Canal Mais Brasil estamos aqui prestando esta homenagem a agrotício com muito respeito. Eu vou usar o termo que usa lá o Raul Gil no programa da Record, para esse eu tiro o chapéu. <risos> é. Então... Deus te abençoe, obrigado por me atender, fico feliz e muito obrigado por me dar o privilégio de ser seu amigo, rapaz. Hum. Sardinha, eu acho que, é, em primeiro lugar, a gente tem que agradecer muito a Deus. Com certeza. Né, que é o nosso Pai o Supremo que nos abençoa. Esse é o agradecimento que eu faço nesse momento. Em segundo lugar, também, a minha família, nossa família, né, de todos os colaboradores, que sempre acreditou no nosso trabalho. E depois também agradecer eh, os nossos parceiros, os nossos clientes, que são nossos amigos. Quando você eh, cadastra um cliente, você cadastra um amigo. Um amigo, né? exatamente. Depois agradecer você também a oportunidade que nos dá de fazer esse relato aqui. E nós temos muita história. E todas essas pessoas que nós falamos faz parte dessa história. Então, o nosso lema, nesse ano, é todos fazendo parte da história. Que maravilha! Todos me, Muito obrigado de me dar o privilégio de fazer parte dessa história. Exatamente. Um dia, daqui 50 anos, quando nós, eu e o Delbano, por exemplo, já estaremos no andar de cima, com certeza, espero que estejamos, <risos> é, é, alguém vai ver esse vídeo e vai dizer, aquele senhorzinho ali não é senhorzinho, faz favor. Mas aquele rapaz ali <risos> faz parte, é, faz parte dessa história. É, faz parte da história. Nós precisamos, uma cidade sem história não funciona. É, eu, eu, eu gostaria de dizer o seguinte, a gente é uma empresa familiar que nós temos uma tradição. Pra você ter uma ideia, por exemplo, nós nunca trocamos nossos contadores. É mesmo. É? Léo Jesus Ferreira. É. Você tem uma não, ideia, não. os fornecedores, nós nós somos fiel aos fornecedores. Depois você vai ouvir relatos aí de parcerias que nós temos importante para a nossa empresa. Sim. Né? sim, sim. Que também eu acho que a nossa empresa é importante para essa. Então, na, na, na história, é um conjunto que faz parte da história. Faz parte. Então isso relata tudo os 50 anos da Auto Mecânica Agrodízio. Né? uma empresa familiar continua essa, esse lema empresa familiar mas com muita seriedade com muito amor, com muita dedicação muito bem mais alguma coisa se gostaria de relatar fica à vontade não é um agradecimento especial a todas as pessoas né? que nesse conjunto vai fazer parte também todo mundo que assistir esse vídeo assistir essa mensagem vai fazer parte dessa história Dessa Obrigado. A gente vai continuar o programa. Só vamos dar um, uma pequena pausazinha, mas a gente volta com mais pessoas aqui, trazendo informações importantes e relatos maravilhosos sobre os 50 anos da Fundação da Automecânica Acrotis. A gente volta já. Meus amigos, vamos dar continuidade a esse documentário, vamos dar continuidade ah, esse trabalho que nós estamos fazendo em homenagear os 50 anos da Fundação Automecânica Agrotício. Estamos agora com a professora Sumária Cunha Miranda Oliveira. professora Sumária é, faz parte da família, como disse o Hildeobrando no primeiro bloco que nós fizemos, né? Ela faz parte da família e a empresa é uma empresa familiar. Sumara, tudo bem? Tudo bem, bom dia, né? Bom, bom dia. dia a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, né? <risos> Maravilha. Obrigado por atender o nosso chamamento. E parabenizá-la também. São 50 anos, foi, foi o papai que fundou. Foi o papai Não que fala fundou. Fala um pouco disso. Ele, tinha, né, essa, ele já era mecânico, né, ele aprendeu, inclusive com, a, com uma pessoa, o seu Zezito, que hoje é sobre da minha irmã. Então ele aprendeu a profissão. Tudo com, em família Tudo meu em Deus. família. E aí ele criou né, a empresa e por isso pediu minha mãe em casamento. Né, e foi aí, ah, tá. foi aí. Só depois que arrumou a empresa. Só depois que montou a empresa. A, as coisas antigamente eram sérias, velho. <risos> Não era como hoje, não. Eles casaram né, em, em 1972, e aí... Só que assim, o tempo dele foi, né, de casado foi pouco, ele teve, eles ficaram casados quatro anos, e aí que ele pena, veio né? a falecer, isso. E minha mãe, depois de algum tempo, ela, assumi, ela também né, juntamente... Você é filha um... única? Não, eu tenho mais duas irmãs, nós ah, somos tá. em três irmãs. Certo. Eu, Aí ele juntava, o tio Debrando ajudou, né, veio ajudar na, na, na parceria E depois o tio Antônio também veio E com isso né, foram crescendo, e na época era pequena a empresa E foram crescendo como é hoje, né, muito, muito maior Fala o nome do seu pai Paulo Gomes de Miranda Paulo? Gomes Gomes de Miranda Ó, oh, tem sobrenome Gomes na família, a gente é verdade bom, me fala aí agora é, da sua participação na empresa então eu trabalho na parte financeira né? eu, eu, eu trabalho assim no ou em contato com os clientes ou na parte financeira né, a gente trabalha e também se precisar vender peça a gente vende, a gente trabalha assim, como é uma empresa familiar, está todo mundo lá há muito tempo É pau para toda precisa obra Precisa trabalhar, com, né? se precisar fazer alguma coisa a gente né, está disponível e a gente trabalha a gente é, durante todo esse tempo nós passamos por muitas coisas, muitas dificuldades mas sempre acreditando que a gente podia sempre fazer o melhor e até hoje né a gente conseguiu sempre melhorar, e é essa a nossa graças intenção, a graças a Deus, né sempre sermos melhores. né Diante de tudo isso, qual, qual uma das coisas, oh, Sumária, que marcou na sua vida dentro da empresa, nesse tempo todo que você tá, está lá Me marcou assim, que a persistência, a perseverança que a gente teve, sempre assim, lutando para o melhor e olhando assim em volta o que era melhor, fez com que eu crescesse também como pessoa, como ser humano, né? Então isso é muito importante, porque a gente fala assim: "Ai, ah, tem muitas dificuldades?" Tem, mas diante dos obstáculos, a gente pode ver o que é melhor, né? E assim, a gente, a minha mãe é uma figura de transição para mim, onde eu assim, me orgulho muito de tudo que ela passou, porque assim, na época ela tinha 24 anos quando ficou viúva, e assim, Meu ela Deus. não desistiu. Bom, lógico que teve o apoio né dos meus tios mas assim ela não desistiu a dificuldade principalmente no setor naquela época que a, a mulher não era assim tão né numa oficina onde Sim. tem um monte de homens é, né muitas pessoas assim outros tempos e, né? outros tempos então assim essa persistência dela foi assim é uma é um motivo de um grande orgulho para mim sabe, é uma figura de transição onde eu tenho ela como modelo, como, né, que beleza. então isso é muito o, importante. Olha a foto da mamãe aí, hoje, olha aí, agora vamos mostrar a foto da mamãe, olha aí, lá naquela época em que ela sumiu, olha aí, estou mostrando aí para vocês verem. O, o, o, o Sumália, diante essa, como disse aqui no primeiro bloco, meu querido Adelbrando, é, houve dificuldade, mas agora, como é que é 50 anos viver de e de ver que é uma empresa familiar que sobreviveu, eu estou me emocionando, eu me emociono muito fácil, que a energia que eles trazem, queridos telespectadores, é uma energia diferente. Não é uma energia, eu, eu, vocês sabem que eu sou cardecista, me orgulho muito de ser e respeito todas e quaisquer religião. Mas a energia que essa família trouxe aqui dentro dos nossos estúdios é uma energia diferente. Não é uma energia comercial, vamos dizer assim, que nós viemos aqui para divulgar. Não. É sentimental. E quando se entra o sentimento, o sentimentalismo dentro de uma empresa, um grupo familiar, se entra Deus. Desculpa. E se entra Deus, entra o amor. E isso é a mola mestre imóvel, desculpa, sum, é, sumário, eu, é porque é gostoso vou falar no núcleo familiar, me conta algum assunto, como você falou que a mamãe é a tua, teu espelho, tua mãe é tudo para você, mas me fala aí alguma, alguma, como é que eu vou dizer assim, eu gosto de ficar bem à vontade, então, alguma coisa que marcou na sua vida, durante esses anos todos que você trabalha, porque você é professora de matemática. Eu sou professora de matemática, exerce o cargo, exerce o cargo e trabalho na empresa. E trabalho na empresa. É, é lógico assim, que a gente sempre vê e procura assim, pro, procura mostrar né, que não é fácil, mas a gente precisa vencer. A minha mãe sempre assim, me mostrou que assim, o trabalho, a luta, sempre foi assim, tem que ser o pilar né, de tudo. Então por isso que eu também, com a minha família, eu também procuro fazer da mesma forma. E com meus alunos também, e lá na empresa com os meus, com os, até como o Tidebrando falou, porque ali tem quatro gerações, Sim. então como a gente está passando sempre, a gente tem um respeito muito grande por eles e isso faz com que a gente, por isso que a gente está também há 50 anos juntos e por isso que tem as quatro gerações conosco. Exatamente. Então assim, sempre a gente procura, tá sempre respeitando também né eles, tratando pessoas, porque a gente sabe que as pessoas são seres humanos, tem que trabalhar com, de forma diferente com um, com o outro, a forma de falar. Mas a gente sempre procura trabalhar, ter um, um, uma parte financeira muito saudável para que a gente possa, né? tá trabalhando e mantendo também outras famílias, porque outras famílias Sim, também dependem geração de, de nós. De, Quantos funcionários vocês têm hoje? Nós temos 11 funcionários. Aí, são 11 famílias sendo sustentadas isso. pelo agrodismo. E tem também, uma coisa que eu gostaria de, de ressaltar também, é que muitos mecânicos estão lá desde a época desde da a fundação. Desde assim, não às vezes da fundação, mas assim próximo da fundação. E isso é muito importante. Porque Nossa. eles também são famílias da Exatamente. gente. Então os mecânicos também a gente procura ter assim muito respeito respeito por eles, porque eles também são assim, uma imagem da gente, porque se eles tratarem mal os, os, os clientes, se eles fizerem um mau serviço, é complicado também para a gente, e vice-versa. Então assim, a gente procura trabalhar muito em sincronia também com, esse, com isso, né? e também os mecânicos também são familiares, também, tem muita família que trabalha lá, então isso é muito importante. Eu, o que mais me marca, que mais me marcou que mais me marca, por exemplo, é o respeito da, das nossas famílias. Tanto a família aqui da, da, da oficina, quanto da sessão de peça. Isso aí, assim, é uma coisa que, assim, falo, eu falo, gente, não temos, né, que respeitar, porque a gente tá, vai estar tá lá e amanhã a gente vai vê-los de novo. Então, assim, o respeito é muito importante. É uma rotina, né? É uma rotina. rotina do dia a dia. É. Ô, Sumaia. Sumália. Sumália. Sumário. Desculpa. É, eu deixo as câmeras à sua disposição, porque ninguém melhor do que você para retratar exatamente esses 50 anos de fundação da Automecânica Agrantismo. Fique à vontade. Eu gostaria de falar assim, que não desistam dos seus sonhos, porque assim, é, por mais difícil que seja, a, gente, a conquista do, de mercado, a conquista de, do ser humano, né, também como ser humano, é muito difícil, mas não desistam, porque vale a pena ou depois né, chegar e, a, e ver a conquista da gente. Então, assim, é desafiante, cada dia tem uma coisa diferente para a gente buscar o melhor, mas a gente precisa entender que a, a busca desse melhor traz a conquista e a realização pessoal de cada um. Né? Então é muito importante. Obrigado. Obrigada também, por tudo. Maravilha, né? Espetáculo, <risos> gostoso a gente ouvir falar do coração. A gente vai voltar agora, nós vamos falar da atual situação. São quatro gerações, falou o Edelbrando, um dos fundadores, falou a Simara, e nós vamos trazer agora o moço que é o administrador atual. Vamos ver como é que está a situação da empresa hoje? A gente volta já. Queridos amigos, estamos de volta aqui com o nosso terceiro bloco, é, nesse documentário, nesse institucional, contando a história dos 50 anos da Fundação Automecânica Agrotísio. Frutal, Minas Gerais, uma cidade com aproximadamente 65 mil habitantes e que tem uma empresa... São muitas empresas maravilhosas em frutal. Mas nós estamos falando especificamente aqui é, da agrodízio. Né? Do meu lado, Paulo Castanheira Miranda, sócio, filho do, então, também fazia parte, da, que é uma família, o Antônio Miranda de Oliveira. E o Paulo é administrador. Tudo bem, Paulo? Bom dia, Tudo boa tarde, boa bem? noite, né? É, Tudo porque... bem, graças a Deus. Tudo certinho? Tudo bom. Quanto você tem, Paulo? Hoje eu tenho 37. Não parece, né? Não <risos> mostra tudo essa história. Eu ia dizer que eu tinha 25 anos. Oh, obrigado. É verdade, mas bom, que bom. Como administrador dessa empresa fala, vamos falar, como nós falamos com a, a, a Sumária, falamos com o Idobrando, falamos com a Sumária. E agora estamos falando com você para nós encerrarmos esse documentário. Vamos falar da atualidade. Você como administrador, a empresa cresceu muito, né Paulo? Muito, mudou muito, né? O tempo fez nós crescermos, né? É, mudar a nossa atitude né, buscar mais coisas para a gente trabalhar e eu tô assim, eu tenho 37 anos, mas eu entrei com 13 anos 13 anos já é verdade. na verdade é uma vida é, também é uma vida, que e tem. aí mas diz que não pode trabalhar com 13 anos, o Eduardo não está entendendo é. pode vocês ver vocês estão vendo com 13 anos o cara já estava na batalha, hoje é administrador da empresa é. isso é só para a gente dar uma descontraída para que muitos dizem que os filhos não podem trabalhar, desculpa. E então desde lá a gente está trabalhando, então hoje depois, eu, né, o meu tio desde o começo, depois que o meu pai faleceu, já trabalhava na empresa com meu pai, e aí depois meu tio segurou as pontas ali, a gente trabalhou junto, e eu o meu irmão, eu tenho um sócio também, que também ficou sócio com meu irmão depois que meu pai faleceu, e a gente trabalhou, foi trabalhando, a empresa deu a possibilidade de estudo para nós também nessa, né, foi crescendo uma geração também junto. Sim, né? sim. E, e ele hoje, né? Hoje eu estou na frente ali da Agrodis, juntamente com meu tio. Então assim, a, o mercado mudou muito, né? A gente vê é, antes como que era e hoje como que está mudou muito. A questão até de veículo, caminhões, né? o portfólio. Tecnologia. Tecnologia, o portfólio hoje nosso, o estoque que a gente tem hoje, né? hoje a gente tem mais de 10 mil itens lá no estoque para atender. Então, assim, veio muitas indústrias e a transformação do mercado mesmo. E a gente, nesses 50 anos, a gente está acompanhando isso aí. Né? E aí, eu me formei em administração de empresa, fiz em é, um MBA também, para estar tá, junto com o mercado né está estruturando a agrodisso e hoje né aí depois desse tempo que passou da gente trabalhando a gente viu necessidades de mudança né a gente entrou com uma rede também que hoje apoia muito nós há 10 anos que a gente está com essa rede então assim a gente pit stop, pit stop que é a rede pit stop que, que que fez a gente crescer melhor no mercado né ter mais é, possibilidades abriu o leque para atendimento que hoje fábricas, indústrias, Sim. usinas que vieram a gente veio atender eles, né? então o mercado mudou muito né? hoje a gente tem orgulho de falar que nós temos 50 anos com o mesmo CNPJ é, foi exatamente... que é muito importante porque tem muitas empresas que às vezes quebrou é, e mudaram, ou mudaram e, e, e não, Isso. a gente firmou, firmou nisso e mudando de acordo com o mercado agora, o, o, o Paulo é, você disse, eu, exatamente os serviços prestados lá na empresa hoje é só mecânica, como é que é? é só para veículos diesel fala como é que é o atendimento hoje da empresa no que se diz respeito à mecânica isso é, hoje nós atendemos tudo parte de mecânica diesel né é, tratores, implementos agrícolas também, que Implemento entra também, entra também é, linha pesada Pickups, vans, essas, tudo que envolve diesel a gente atende. Então, assim, a gente lá tem o setor de mecânico, setor de torno, setor de tratores. Tem tudo, tem né? tudo. O, que precisou, tá, tá o que precisou? O que precisou, a gente até brinca lá, a gente arruma tudo que for preciso. Tudo assim. Até essa semana, a gente está nesse ano, quem for ver, chegou um trator que a gente nunca tinha visto falar nome chinês. <risos> é, o Debrando falou assim: vamos arrumar isso para o cliente, e nós outro. Olha aí que beleza. A gente então, pediu mas, é, numa portadora que tem no Brasil, a gente achou, comunicou e o cliente ficou assim, eu falou, rodei o Brasil inteiro onde tinha achado. Que, que esse coisa. Aí é o nosso diferencial. Esse é o objetivo, não são 50 anos, é, né, Paulo, não é? Agora, é isso que você está falando é muito interessante, porque é, é muito importante nós chegarmos numa empresa, um mercado, por exemplo, um supermercado. Por que, que a gente procura um mercado onde se encontra tudo? Você vai lá, você compra tudo naquele mercado. Não tem que sair dali, você vai no mercado não, você quer comprar uma coisa diferenciada, você não tem. A mesma coisa é, no caso, eu vou levar minha caminhonete, eu vou levar minha, meu trator, minha máquina pesada para arrumar. Por que que não vou levar na agrodite lá eles fazem todo o trabalho? Eu coloco meu equipamento, meu, meu implemento ali, e vou sair tranquilo com ele arrumado, quer dizer, em um só lugar para não ter aqueles desgastes, tira dali, leva para a oficina, leva para outros, isso é muito importante, Paulo, parabéns. É, esse é um foco que a gente tem, meu tio mesmo fala, Paulo, vamos arrumar, às vezes tem coisa que não é nosso ramo, que a gente não tem ali, mas a gente consegue, sabe, assim, então assim, é, isso dá credibilidade, credibilidade, mas... que o, o cliente chega lá, ele nem sabe, ó, oh, Paulo, arruma para mim aqui, beleza. Amanhã eu passo aqui, tá arrumadinho. Ele nem quer saber onde eu arrumei, o que, que eu fiz, mas tá arrumado. Esse tá é arrumado. O, ele, o negócio dele é ter o trator funcionando. Tá funcionando. E hoje em dia o, o meu cliente ele está trabalhando assim quase 24 horas por dia. Usina não para. Usina não para, é. né? Ah, tem muita, muitas empresas que esses agregados que o Debrando falou que vêm junto, eles não param, eles trabalham 24 horas. E a gente atende esse pessoal. Isso é bom, hein? A gente atende, Isso atende. É maravilhoso. E esse é o diferencial que a gente tem mesmo. Bom. Você está lá desde os 13 anos, depois que você assumiu a administração da empresa, fala para a gente, hoje está mais fácil do que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, está mais difícil para administrar uma empresa, uma empresa deste porte, que é uma empresa sólida, uma empresa que tem responsabilidades. afinal de contas o mesmo CNPJ, 50 anos atendendo no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar atendendo. É, sempre no mesmo lugar. Então, então agrodizo. Mas você não sabe, Argodia está 50 anos no mesmo lugar, é que você não vai saber? Né? Como é que estão as dificuldades hoje? Ou não existe, as dificuldades diminuíram, as dificuldades se mantiveram, cresceram as dificuldades, como é que está? Então, o, o mercado ele acelerou muito. Né? De, vamos dizer, de 15, 20 anos para cá, ele mudou muito. E a gente viu uma dificuldade muito grande porque ficou muito fácil do meu cliente é, ter acesso à internet. Ac a facilidade, isso trouxe muita facilidade para o A, tecnologia ajudou, a tecnologia ajudou muito. A tecnologia ajudou muito. Eu vejo que tenho facilidade. Por exemplo, hoje eu consigo às vezes comprar é, ao mesmo tempo em três lugares. Eu fecho negociação. Rápido, sem sair da sua escritório. Sem sair ali no, no telefone, no, no computador. Né? hoje eu até coloquei duas telas no meu computador para ficar até mais fácil para eu pra poder trabalhar trabalhar porque ficou muito rápido essa informação Sim. então e a logística também ó, ajudou muito com isso então é o seguinte o, o foi tem essa facilidade que veio mas ao mesmo tempo ficou fácil para todo mundo é, né exatamente. hoje o cliente tem um preço fácil de uma peça vai ah, eu tenho na internet tal preço então assim trouxe essa dificuldade também questão de de ter valores, eles terem a facilidade de comprar em outros lugares, então, sim, vamos sim. dizer assim, mas é a gente possível. teve que destacar na questão da credibilidade, isso aí é o ponto fundamental. É o ponto porque às vezes o cara fala, ah, eu tenho na internet, mas ele não confia, é, é, é. ele tem um preço às vezes até mais acessível, mais barato, mas ele falou, se eu chegar na agrodisa eu vou ter garantia, eu, eu sei com quem o que eu estou comprando. serviço prestado é diferenciado. Então, assim... É, tem esses lados difíceis, né, que ficou essa dinâmica muito fácil, mas também me facilitou na questão até de compras, né, Exato. de, de, de Agora, poder buscar. No, no sentido, nós, tivemos, nós temos aqui a região, nossa região é abacaxi, soja, agropecuária e cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, com a chegada das usinas, trouxe mais clientes para vocês? Trouxe, muita. Esses agregados que vieram, a usina mesmo que a gente atende, a gente tem, porque a gente tem um portfólio muito grande Sim. e a gente consegue atender eles rápido e a logística também. Então, isso foi muito bom. Essas indústrias vindo essas esses outros parceiros vieram. Ixi, foi muito bom para nós, né, para a Grodismo, questão é, estrutural também da gente mudança de mercado, mas para nós foi um ponto crucial de mudança mesmo, de transformação de atendimento cliente. Foi muito Maravilha. bom isso mesmo. Maravilha. O, o meu amigo, deixa o telefone a qualquer lugar, até de qualquer região. Até da região. Não, a gente atende não só para o FUTAL, a gente tem um carinho muito especial. Por exemplo, pessoal de fronteira, a gente tem muito cliente que vem, tapajipe, trangue mineiro mesmo. Trangue tá. mineiro inteiro. Trangue mineiro né? inteiro. Exatamente. Já teve gente de sair de Uberlândia para vir comprar a peça da gente. Olha que beleza. Já teve, já teve situações, o cara ligar às vezes, ó, oh, meu cliente, eu compro em Berlândia, mas o cara não me atende, você pode me atender aí, às vezes um fora de horário, eu te atendo. Claro. E às vezes o cara nem cliente não, você não, agregar. não comprou. Agregar valores, agregar serviço. Deixa o telefone aí, para que eu deixar, procurar se, se precisar da gente, a gente está disponível, a gente fica na Avenida José de Alencar, 965, é na, na saída ali para sentido Berlândia, né? Ou chegada. É, ou chegada, né? Depois de eu curtir <risos> de onde vem. E nosso telefone é 3429-9200 e também tem o WhatsApp, que é o, o, o telefone, que é o 99974-2550. Esse é o nosso WhatsApp que a gente também atende. E também tem um plantão que a gente atende nossos clientes, que é o 99965-3321. Esse aí é o canal de comunicação. E a gente tem o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram também. Tudo, pra, tudo à disposição. Agrodízio Frutal. É. A, Bem, então, então pode falar o Instagram. É, é, Agrodízio Frutal, que é o Instagram e também o, o Facebook. Bom, parabéns. Obrigado. Por esta empresa sólida. Uhum. Ainda porque a gente tem que dar os parabéns para todo mundo da empresa. Sim, estou fazendo faz. É uma família e isso é muito gostoso. Uma empresa de credibilidade que existe em Frutal. O endereço ele já falou para vocês aí. O objetivo é e as câmeras à sua disposição, caso você queira trazer mais algumas informações. Uhum. É, eu quero agradecer é, a todos, né? Como a gente tem falado, os amigos, os parceiros, os colaboradores, que são muito importantes para a empresa, os mecânicos que estão com a gente, esses parceiros que a, acreditaram né, no nosso trabalho desde a época lá do, do Paulo, do Deobrando, né, depois veio é, comigo também. Agora, a gente tem é, entendido... E tem muita que... lenha para queimar aí, né? Tem muita lenha, se Deus quiser. Tem entendido é, como que funciona o mercado, tem buscado informação. Então, nós só temos a agradecer por isso, né, pela toda a história né, toda a, que tem agregado com a gente, a todos os familiares. Então, assim, nós só temos a agradecer. E a gente até estava falando aqui né, fora das câmeras, que às vezes a gente, ah, empresário do ano, empresário do ano, mas o Debrando está ali, que nunca foi empresário do ano. Uma pena, né? porque deveria ter sido. Porque 50 anos que ele está trabalhando, está vivo hoje para estar tá contando essa história. Que beleza. Né? Nunca foi, mas assim, eu considero ele empresário do ano, do, com de certeza, todo ano, com certeza. mesmo que é, nunca ganhou um troféu com isso, mas ele sabe a importância que ele mas tem na eu agrodismo. documentário, Paulo. É, não, eu sei. Mas ele sabe da importância que ele tem na Agrodiso, né? E hoje eu vejo que eu também hoje eu tenho a minha importância nessa modernidade claro, do negócio. Claro. Mas nós é é, agradecemos todos, todos meses de coração, minha família, é, meu minha mulher, meu menino, né? O teu um menino já de 4 anos lá de idade que está até ontem, minha mulher Já falou... Já tem que começar a ir para o Minha mulher até convertou e assim, falou assim, mamãe, eu vou trabalhar no Agrodiz". Ele falou ontem, sabe? Ontem à noite. Aí minha mulher falou que riu demais. Mas sim, a gente sabe que... É, a gente orgulha disso, porque é uma, uma, uma empresa que tem pilar, sabe? Então, assim, é muito gostoso. Então, isso. assim, eu agradeço muito a todos e... Obrigado pela essa oportunidade de estar falando isso. Que os, é isso! Tá, o Sardinha? Se eu frutão é. Frutal. Se eu sou frutalense, como é que eu não vou dar apoio a uma empresa que está aqui há 50 anos? Seria uma hipocrisia minha. É. O nosso canal foi criado para isso, Para mostrar o que existe de bom frutal. Eu moro aqui, visto a camisa daqui, espero, nós estamos montando uma filial em Brasília, mas a nossa matriz continua fixada aqui em Frutal. Quem sabe daqui a alguns anos alguém vai estar aqui nesse canal comemorando 50 anos. Meu neto, quem sabe? Meu sucessor, Isso fica por conta do Criador, né Paulo? Isso. Nós estamos Amém. aqui apenas para cumprir metas. É isso mesmo. É? Uhum. Obrigado. Obrigado a você, obrigado a todos e primeiramente agradecer a Deus por tudo que tem feito e vai fazer por nós. Com certeza. Meus amigos, a gente fica grato por receber pessoas de tamanha importância em nossa empresa e de mostrar para você que talvez sai, saiba que existe a agrodízio pit Pitstop Mas não sabia dessa história fantástica de 50 anos. Sabe que existe ali há muito tempo no mesmo endereço. Mas não sabia exatamente como é que começou. E nós tivemos a oportunidade de mostrar. Não importa o tempo que demora, o importante é você acompanhar aí pelos nossos canais. Inscrevam-se em nosso canal Mais Brasil, nas redes, nas redes sociais. Do, do, do, do, da nossa página do Canal Mais Brasil beijo no coração muita paz para todo mundo a gente se encontra por aí